Como é que é, malta do aço? Vamos lá aqui dar início a mais um vídeo. Olha onde é que a gente está. Estamos aqui no nosso amigo G40, no Jacaré, que eu consigo quase ir no lado do condutor e aqui no lado do pendura que este carro é tão pequeno que a gente dá para ir nos dois lados. Ora, como o título indica, estamos a ir novamente à Vekoman e vamos fazer mais um episódio da recuperação, restauro, preparação, como vocês querem chamar, do nosso ponto .gt. Ainda não sei ao certo, deixa-me só. dar que um cheirinho de corrente, terra boa. Ainda não sei ao certo o que é que a gente vai filmar, mas o amigo Varanda vai nos preparar com certeza qualquer coisa interessante, qualquer coisa para a gente ver, aprender e absorver aqui algum conhecimento e também conhecer mais uma uma coisa que eles fazem, mais uma uma fase das preparações de motores que os homens fazem e vamos documentar tudo, vocês fiquem por aí, estamos a caminho da VECOMERTE com o amigo Ricardo Varanda e vamos filmar mais um processo que sem dúvida vai ser interessante ver isto a uh, evoluir, a acontecer, ok? Bem, fica por aí que nós vamos à de Jacaré! Então, como eu tinha dito, vamos dar aqui para mais um episódio. O que é que tens para nos mostrar hoje, antes de mais? Boa tarde. Boa tarde. E mais uma vez, obrigado pelo, pelo conteúdo que estamos aqui a fazer. O que é que nos reserva hoje? O que é que a gente vamos falar, mostrar e fazer? Pronto. Como já havíamos falado, queremos fazer algo diferente do que fizemos no passado. No outro GT. No outro, a cabeça foi apenas reparada, e ficou a original. O assuntozinho nasceu, quase nada, e foi uma reparação. Esta cabeça, felizmente, tem melhor estado. Portanto, estamos... E aqui está cheio de bom aspecto. Os tá, tá, uh, canais de água estão muito saudáveis, tem aqui duas pequenas teledelas que vamos reparar, uma aqui e outra aqui que é crónica nestes motores e é normal, uh, acontecem todas, okay? e portanto vamos uh, fazer algo diferente, que é o que? Melhorá-la, vamos melhorar o fluxo cabeça para conseguir ter uh, mais potência sem perder fiabilidade. Seja, não sei, este vai ser um setup bom, mas não é um hardcore, Exatamente, é um, é um bom. Então, vamos fazer algo que é. vai melhorar o fluxo, vai melhorar a potência, mas não vai a tirar a fiabilidade nenhuma. Então, vamos manter a fiabilidade do um motor. É? Então, como é que vamos fazê-lo? Uh, vamos, uh, numa primeira fase, estar a cabeça original, seja, com as válvulas originais, uma válvula de mistério, uma válvula de escape, uh, vamos colocá-las no sítio, a vedar. E vamos fazer o teste de frutos original. ver o que é que ela dá. Exatamente. Pronto. Seguidamente, é posta na máquina, é trabalhadas, são trabalhadas as condutas, retificadas as sedes, colocadas novas guias, e aí vai entrar um dos nossos patrocinadores. Férrezinho. Férrezinho. Agradecendo desde já... A Ferre, A na pessoa do Sr. Zec, A Férrez quis participar no teu projeto. Uh, o que é muito bom, portanto para mim então, é, não é? é dos melhores materiais a, a este nível, portanto a nível de válvulas, molas, etc, uh, e portanto, tivemos a sorte que vocês participar. Logo aqui, vamos ter uh, bastante mais uh, fluxo, porque, se virem esta zona da válvula é bastante mais preenchida que esta, hum, ou -se seja, muito bem. Permite, permite, com uma válvula de melhor uh, qualidade, enfraquecer aqui o material, ou seja, o material ser mais... Uh, fino, logo aqui tendo uh, mais fluxo, uh, sem tirar a realidade do cavalo de muito melhor qualidade do que a válvula original. A válvula original. Vamos numa primeira fase fazer o teste com as válvulas originais, numa segunda fase já com a cabeça trabalhada, aplicar as válvulas férreas que uh, a ferram e, e ver o que é que ela ganha. Exatamente. Então vamos lá, agora é, é nesta máquina? Máquina de fluxo. Máquina de fluxo, máquina é assim fluxo, que se chama? Exatamente, Flowband, uh, fluxómetro. Uh, o que vai fazer o teste de admissão, teste de escape? Fazemos vários testes, fazemos uma média e depois então, vamos expor os resultados para toda a gente ver. Vai ficar registado ela de origem, origem, o que é que fazia e depois o que é que tu vai fazer. Vamos lá! cabeça num outro processo mas já vamos já vamos lá porque o homem está aqui entretido aqui na máquina vamos primeiro falar aqui de resultados dela original original portanto, temos aqui vários resultados uh, que estão aqui de finalar alguns vou, vou tirar-los para não ser tão confuso ok e temos aqui várias linhas quase sobrepostas o que nós fazemos é sempre fazer vários testes apanhar uma média uh, e dessa média pronto apanhar um para comparar depois com o resultado final e temos um resultado de escape um resultado de admissão em que neste, portanto, aqui no, no eixo Y uh, temos CFM okay, e aqui portanto, a abertura de válvulas. Fizemos testes até 13mm, lá ficamos no a 13mm, mas temos sempre que testar para mais do e não para menos para chegar a resultados. Okay, um teste que vamos aproveitar de escape e um teste que vamos aproveitar a admissão que depois vamos comparar com os resultados depois do trabalho feito. Okay. Esta, esta vai ser a nossa base de ah, comparação. Será que é do teu carro quando Ok, e, e, e pelos números que ele deu, é... é normal, neste carro, está normal, são, está bom são, sinal, mau sinal? Não, é, é, são cabeças pouco evoluídas, ou seja, não são cabeças uh, muito desenvolvidas para tirar potência, okay. uh, e portanto, na altura se calhar até podia ser hoje, mas uh, não mesmo comparando com outros resultados da mesma época, uh, não são cabeças com muito, muito não tem muito sumo. Cedo um carro a é também não precisa tanto, se calhar de ser tão bem uh, confeccionado, digamos assim, Porque o, tem boost, o, turbo, uh, o boost empurra! <risos> tem o turbo a trabalhar. Uh, mas não era um cabeça muito desenvolvidas. Estamos a falar de 100 CFM, uh, tanto de admissão como de escape, é um patamar bastante baixo para um carro uh, que chamemos assim, já tem alguma, algum power, é? alguma claro. potência. Uh, portanto, que se não tivesse o turbo, não fazia nada, não fazia nada. Nesta máquina, Ricardo, o que é que o homem está aqui a fazer? O que é que ele está a ajustar? Neste momento está a posicionar a cabeça, utilizando os pontos de ligação ao bloco, na posição previamente já tínhamos coração, o então, de desenho já feito para esta cabeça. Vamos aproveitar os planos que tínhamos previamente feitos, de outras cabeças, mas não vamos aproveitar o design. O que vamos fazer é fazer uma leitura desde cabeça e desenvolver um novo desenho para este, este setup que tu tens, porque até agora tudo aquilo que fizemos, foi algo mais extremo. Portanto, mais foi, hardcore. Algo maior, condutas uh, completamente diferentes, portanto, não vamos aproveitar nenhum desse desenho, seria, um seria, novo. seria extremo, portanto, vamos ler a tua cabeça, trabalhar nesse desenho, uh, e desenvolver o desenho a partir daquilo que era a tua cabeça original. Claro. Neste momento tu a posicionar a cabeça na, na posição certa, uh, e depois então vamos fazer a leitura, desenvolver o desenho e cortar. como é que o processo é feito, acho que é interessante para as pessoas perceberem. Portanto, a cabeça é lida, e às vezes perguntam, mas como é que é lida, como é que é feito o 3D, como é que é... Portanto, é criado um plano aqui em cima, onde trabalha o coletor, é criado outro plano, onde trabalha a válvula, e um plano intermédio. Desses planos intermédios nós criamos outros planos, Podemos criar 10, 50, aqueles que quisermos. Ok. São estes planos que aqui estão, okay. portanto, estes planos que aqui estão foram criados, okay. E aquilo que vocês veem azul já é uma leitura previamente feita de outras cabeças, que agora vamos uh, ler nesta portanto, e vão ser criados essas, essas um, velazinhas azuis, portanto, eu vou começar a ler e ela vai automaticamente ao centro daquele plano vai portanto, tocar em toda a superfície naquele plano portanto, ela manda para o lado toca recolhe e começa a fazer uma leitura o que ela está a ler aqui vai aparecer aqui isto é o plano que ela está a ler e é aquilo que nós vamos ter como base para o desenho que vamos criar. Ok? Perguntaria, então, mas aquilo que vocês fazem é só ler e aumentar? Não. Portanto, há sítios onde vamos cortar um milímetro, há sítios onde vamos cortar uma décima, há sítios onde não vamos cortar, o Ou seja, temos que agarrar naquilo que é o desenho da nossa cabeça e transformá-lo naquilo que é o desenho que vamos tentar otimizar para ter mais fluxo. Não é só agrandar, é, é fazer um desenho mais aerodinâmico, basicamente. Ok? Portanto, a feitura, ela agora vai Acabar de ler este plano, vai voltar ao centro, vai-me dizer se quer calcular novos pivipontes, eu vou dizer que sim, ela pergunta-me se quer continuar, diz-me que o que vai fazer para não haver nenhuma desgraça, eu disse-lhe que deixava ela fazer aquilo que ela, automaticamente achou que era por bem para o próximo plano, eu disse-lhe que sim e está ali o outro plano. Então, basicamente é isso. O plano está a partir aqui Estava a ler? planos todos, por aí abaixo. Vemos aqui as irregularidades, é engraçado ver. Portanto, a conduta muito mal feitinha, consegue perceber aqui perfeitamente que a conduta não era redondinha, não era perfeita, não é? tinha muitas irregularidades, o que nós vamos fazer é tentar aperfeiçoar tudo isto. De uma forma igual em todas as, as condutas. Vamos fazer um desenho da de admissão, um desenho de escape e recriá-lo em todas as outras condutas, nos quatro segundos. Nesta fase do processo, temos a cabeça já lida, é a conduta que nós lemos, e como veem, tem aqui muitas imperfeições, muitas mesmo. Desde aqui, a zona da guia, portanto, tudo onde lado. São muitas imperfeições. E o que nós temos que fazer, numa primeira fase, é corrigi-las e numa segunda fase, portanto, alterar o desenho uh, de uma forma a obter mais fluxo. Portanto, aqui vemos que temos uh, um problema e isto, uh, portanto, nós conseguimos fazer do desenho aquilo que queremos de uma forma muito intuitiva. portanto, aqui o primeiro, vejam bem, este primeiro plano eu mostrei há pouco, está bastante irregular, é? temos aqui toda esta parte eu quero pô-la redondinha e consigo fazê-la de uma forma certa, sem ser, tanto à mão seria muito complicado, consegue-se, mas não não seria tão fácil fazer esta correção, está além, o trabalho forte não é apenas corrigir e simplificar, volto dizer dizer, é preciso perceber um bocado daquilo que estamos a fazer, onde é que devemos ou não cortar, para obter resultados, porque senão temos uma cabeça bonita, mas que não tem resultados uns e não é isso que nós queremos, nós podemos colocar a para a frente. Bem, eu estou a ajeitar aquilo ali, portanto, e o processo basicamente é este, mas, já, isto é simples, é a parte simples, a parte mais complicada, trata-se depois de aperfeiçoar e tirar dimensões, porque nós conseguimos saber, eu consigo perceber facilmente aqui, por exemplo, tirar a medida daqui até aqui, e ela diz-me qual é a medida que eu tenho. Então, é, conseguimos ter ferramentas de trabalho que à mão seria muito difícil conseguir perceber tudo isto. Qual é o volume que eu tenho aqui, se eu quiser vir aqui calcular o volume, eu calculo o volume, Portanto, mesmo que toda esta superfície de 39.75, conseguimos ter ferramentas de trabalho e depois conseguimos obter os resultados de uma forma muito mais concreta. parou aqui o processo só para que a gente veja aqui um pouco dela já já mais uh, é upfreçoado. Upfreçoado, pronto. Uh, este, este processo agora uh, vai ficar aqui durante quanto tempo mais ou menos 6 a 8 horas dependendo do acabamento que nós uh, dermos à, à, a for a... okay. Ok. um acabamento mais liso ou livre se quer mais tempo for um acabamento mais ondulado mais rugoso quer menos tempo mas sempre de 6 a 8 horas. Ou seja, não vai ficar feito agora, eu tenho que ficar amanhã. Exatamente. Amanhã, uh, qual vai ser o processo? É tirar de, daqui, daqui e para que a gente possa fazer o teste? Por guias de volta, replicar sedes de volta e testar. E aí já podemos ter a noção do que é que Exatamente. se melhorou em relação ao, ao estado original. original. Então, pronto, para vocês vai ser assim eu venho amanhã. <risos> Está combinado? <risos>